Tivemos um rompimento para cima do Bitcoin, é sobre isso que eu quero focar aqui no vídeo de hoje. Será que o Bitcoin pode buscar a casa dos 21 mil dólares muito rapidamente? Vamos dar uma olhada, vou falar aqui também sobre o índice dólar, SP500, também os pools de liquidação da BitMEX e hitmap de liquidações da Binance. Então vamos lá pessoal, não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, quer apoiar aqui, deixa aquele like, extremamente importante. Se inscreve também, ativa as notificações se você não está inscrito. Tá? E também tem o um grupo do Telegram aqui abaixo, que seria bem bacana você acompanhar ali. O que o pessoal está comentando sobre o mercado, tá? É, galera, não se esqueça também de comentar aqui sobre a análise, o que você está achando, tá? Se você quiser ser mais notificado pelo YouTube sobre os meus vídeos, noto que muitas pessoas não estão recebendo os vídeos aí, tá? Então, se você quiser receber os vídeos de primeira mão, é muito importante ativar aí o sininho aqui do lado do YouTube. Também comente aqui abaixo para o YouTube saber que você gosta dos conteúdos, tá? É, isso é extremamente importante. Fica até o final aqui que a gente, essa análise é bem importante, tá? Começando então a semana aqui para o Bitcoin. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Tivemos esse rompimento aqui importante, tá? Tirar um pouquinho do zoom aqui do gráfico, até passar para o gráfico de 4 horas primeiro, tá? A gente tem esse canal aqui agora que eu comentei para vocês nos últimos vídeos, aliás, quem não assistiu os últimos vídeos, dá uma olhadinha aí, tá? Então a gente está rompendo aqui agora, nesse momento, esse canal aqui para cima, o Bitcoin não tinha mais espaço, tinha um limite aqui para andar, pouco espaço aqui, ele rompeu para cima, né? E também aqui se a gente puxar o gráfico de 1 hora, vamos olhar aqui assim, ó. Numa hora eu tinha desenhado essa linha laranja aqui, o Bitcoin rompeu para cima. Né? Entrou aqui ó, um volume, inclusive aqui nesses candles aqui anteriores. Né? Volume interessante aqui nesse candle de subida, tá, galera. isso aqui é, é interessante. Aqui no topo a gente não tem é, tanto volume aqui não, tá? então interessante. E vou comentar aqui porque que eu acredito que esse movimento aqui é, é bacana. Tá? E eu acabei aqui agora, nesse momento, uh, fechando alguns shorts aqui, invertendo a mão no long, mas... De forma muito conservadora, galera, porque não está tão interessante como eu gostaria de ver. A gente teve muita liquidação aí, tá? De shorts também, bastante compra-mercado aqui no TRD, a gente pode ver, ó, nesse rompimento do Bitcoin. A gente acabou, então, tendo aqui é, esse. O open Interest subindo muito forte aqui, ó. Mais ainda, né? A gente tinha praticamente. Já estava bem alto o Open Interest. Se bem que ele deu uma reduzida aqui agora nos últimos. Nas últimas. Praticamente nos últimos dias aqui, tá? E uh, o long short ratio também caiu, tá pessoal, então isso aqui é um sinal interessante, aqui vocês consigo desenhar para vocês aqui na, na tela, então a gente viu aqui o, o long short ratio caindo com o open interest aqui subindo, né, só que qual foi o problema Que a gente teve muitas liquidações aqui de shorts, né, e também uh, bastante compra mercado aqui, foram quase 500 milhões de dólares de compra mercado, né, então, um número bastante considerável. Mas, então, como a gente teve aqui agora bastante também venda aqui nessa região, tá? Tivemos venda também em liquidações de longs, nesse, nesse momento aqui, eu fiquei interessado em me expor aí, tá? Uma região que dá, dá para entrar aqui ainda, na minha opinião, para o Bitcoin. Tá? Deixa eu apagar aqui essas.. Essa... Aqui esses, esses desenhos. Então tá numa região aqui que o Bitcoin tá interessante para buscar uma entrada, tá, galera? Mas como a gente teve bastante liquidação desses shorts e compra mercado, eu estou conservador, não é um long que eu quero fazer aqui muito arriscado, tá bom? Porque assim, ó. É, como a gente liquidou muito aqui, galera, a tendência é a gente também buscar liquidações aqui para baixo, tá? Eu não gosto de ver isso aqui tanto acontecendo, mas é um rompimento confirmado aqui, na minha opinião, tá? Se a gente voltar aqui para o gráfico também, puxar a Fibonacci desse último fundo aqui, ó, a gente pode ver que o Bitcoin está segurando a região de 50%, tá? Então, para mim aqui, se o Bitcoin perder a região dos 19 mil dólares, eu vou estar tá estopando essa operação de long. Então, tem uma margem aqui, tem um espaço aqui uh, interessante aqui para o Próximo mover, né? Um, ser um stop de praticamente. Uh, 1,5%, aqui também a gente tem um suporte bacana nessa zona do VPVR que eu comentei para vocês no último vídeo, tá? Então, eles conseguiram romper, segurando nessa zona do VPVR, a gente tem uma, um bom aqui risco-retorno, na minha opinião, tá? E o Bitcoin pode sim buscar a região dos 21 mil dólares, tá? Mas como a gente está num cenário bem complicado aí, né, galera? E. Eu estou sendo conservador aqui com longs, tá? Mas a gente pode sim buscar a região aí dos 21 mil dólares, né? Por quê, pessoal? Por quê? Eu tinha até desenhado aqui, infelizmente acabou sumindo. Vou tentar desenhar de novo aqui esse canal que a gente tem aqui para o um, pro Bitcoin. Se eu puxar aqui esse canalzinho. Ó, a gente tem um canal, um certo canal aqui, ó formando tá? nessa região, então a gente pode buscar o topo desse canal aqui, ó, que daria na casa lá dos 21 mil dólares. Tá? Então o Bitcoin poderia fazer, ainda completar essa bandeira de baixa aqui, o que ele está formando, né? temos uma bandeirinha de baixa formando aqui nessa região, já comentei para vocês, rompendo, rompemos aqui, a gente pode então buscar o topo desse canal que estaria na casa dos 21 mil dólares. Né? E por que eu estou de olho nessa casa dos 20 mil dólares? Você sabe muito bem, quem está acompanhando aqui os meus vídeos, né, as minhas análises, sabe que nessa região que a gente tem, uh, até puxar aqui o, o map de, de um mês a gente tem muita liquidação aqui dos shorts nessa região, pontos de liquidação, hitmaps de liquidação. Tá? Não quer dizer que esses hitmaps de liquidação estão abertos, né? mas aqui nessa região a gente pode ver, tem bastante liquidez a princípio aqui, tá? de acordo com os indicadores aqui da High Block, tá? Então, isso aqui para mim me deixa uh, interessado aqui a, a ficar. É, a fechar shorts aqui, praticamente fechar os shorts aqui inverter a mão, tá? Com o stop ali abaixo dos 19 mil dólares, tá? Eu botei stop abaixo dos 18.800. Se pegar o stop, paciência ali, tá? Mas tô com uma mão aqui bem é, pequena, eu diria assim, tá? Porque o mercado tá bem é complicado. Mas se a gente pegar essa região dos 20 mil dólares, eu pretendo inverter a mão para shorts de novo, tá, pessoal? Fechar todos os longs nessa região e inverter a mão de novo aí para para shorts tá até aproveitando aqui esses esses hitmaps de criação aqui da da da binance aqui vamos dar uma olhada só dá o um zoom aqui do 12 horas pessoal só dar uma olhadinha aqui tem bastante liquidez sendo formada acima aqui eu vou nessas de curto prazo assim a gente pode ver aqui nessa região dos 19.600 mil e dólares para cima bastante liquidez tá então isso aqui é é interessante, uh, só tirando o zoom aqui e mostrar para vocês também que uh, no 12 horas aqui a gente voltou de novo a formar liquidez nessa região dos 15.500, toda hora eu vejo isso aqui pessoal, tá? 15.500 formando liquidez também aqui nos 17.500 uh, e a região aqui também é dos 21 mil dólares formando também, tá? É... Com a SP500, com risco aí, né? Com, com potencial de fazer um fundinho duplo ali, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, o Bitcoin poderia buscar sim, né? Um possível respiro da, da SP500. O uh, Bitcoin poderia buscar a região dos 20 mil dólares aí antes de fazer essa, essa queda maior, que é o que, que eu tô esperando aí o mercado, tá pessoal? Eu tô esperando aí mais queda tá, honestamente falando para vocês. É. Mas a gente pode buscar essa zona aqui dos 20 mil dólares, na minha opinião. Tá? Aqui olhando também os 7 dias aqui na, na hitmaps da Binance aqui, de liquidações. Aqui tiver a região dos 19.300, que de novo formou bastante liquidez. Tá? E também aqui na região dos 21 mil dólares. Tá? E depois aqui de novo na região dos, dos, dos 17.300, aqui também na região dos 14.500 dólares. Tá? Então isso está em jogo para o Bitcoin aqui agora, pessoal. Tá? Se a gente perder essa zona aqui, é perder a zona dos... dos uh... 12,19 mil dólares aqui agora, tá essa região que a gente tem no VPVR aqui, um ponto de controle, na minha opinião, interessante, daí o Bitcoin pode sim voltar, voltar a cair, mas eu acredito que tem espaço sim para o Bitcoin aqui voltar a respirar. Tá? Então, estou me expondo aqui mais essa região, né? vou ver, invertir a mão aqui agora para longs, menos o Bitcoin busca o topo desse canal, que seria bem interessante de ver isso. Obviamente que a gente vai ter bastante resistência acima, né? a gente vai ter que a região dos 20 mil dólares vai ser resistência, né? até puxar o, também aqui o nosso CPR mensal, a gente tem aqui resistência a partir aqui, ó, 19.700, tem, temos resistência, que gente foi o Bitcoin, ele bate, quase bateu aqui, até a região dos 20.500, né, mas vamos ver se o Bitcoin pega pelo menos aqui, pega essa região aqui, pelo menos 20.500 dólares. Eu vou estar tá realizando, obviamente, esses longs aqui, nesses níveis, tá, pessoal, vai subindo aqui, eu vou realizando longs, tá, não gosto de ficar, esperar para fechar só nos 20.000 dólares, porque pode ser que isso aqui não, não aconteça, de fato, tá, galera? Então, vamos olhar aqui a SP500 rapidamente, tá, pessoal? Vou deixar para vocês também aqui no uh, comentário fixado também no, no, uh, aqui na descrição do vídeo, tá? As corretoras estão dando maiores bônus aqui também do mercado aqui, tá? Tem outros três corretores que eu quero que vocês conheçam aqui, que é a Bybit, a BitGet e a FMX aqui são corretoras excelentes para você criar a sua conta, né? e poder concorrer a esses bônus aqui, tá? Depois do seu depósito, você vai concorrer o bônus a partir de quanto você depositar na corretora. São corretoras que eu gosto de usar também, né? Então, dê uma olhadinha também no meu site, andrefaut.com, tem outros corretoras também que você pode conhecer, beleza? Então, olhando aqui, a S&P 500, pessoal, olha só, tá com Grande chance de fazer esse fundinho duplo aqui, tá? Então a gente teve de novo essa formação aqui de fundo duplo. Obviamente, não fundo duplo uh, importante, reversão total de tendência, mas no curto prazo, aqui, nesses tempos gráficos aqui no diário, a gente pode ter até uh, aqui uma reversão de tendência que poderia levar a SP500 a buscar, conforme eu mostrei para vocês nos últimos vídeos, né? Buscar esse patamar aqui, fazendo essa projeção aqui, ó, pessoal. Essa projeção que eu estou para SP500. Então a gente poderia buscar aqui a região dos 4 mil e 50 pontos aqui para SP 500 tá então nesse caso nesse cenário aqui o Bitcoin então vai buscar a região dos 20 mil dólares uh, bem possível tá bom uh, então assim galera o que me incomodou só aqui que não fechou esse gap da, da SPX tá até puxar pra mostrar para vocês eu falei no último vídeo sobre isso acabou não fechando esse gap da, da SPX que eu tinha mostrado para vocês aqui um puxar o quatro horas ficou um gap um gapzão aqui aberto nessa região tá então foi exatamente inclusive o, o as pequenas teve um certo suporte aqui, tá bom? Então ficou com esse gap aqui abaixo que tá me incomodando um pouco, né? O fantasminha que tá ali, mas vamos ver. Se ela romper essa região dos 3.800 aqui, a gente pode sim então ter esse fundo duplo e as pequenos voltar lá para o patamar dos 4.000 pontos, tá? Isso levaria o Bitcoin ter potencial grande aí de buscar a região dos 21 mil dólares, tá, pessoal? Por enquanto é isso, talvez hoje faça mais algum vídeo aí, tá? se não volto amanhã com certeza mais ou menos no mesmo horário comentando sobre o mercado. Participe aí então do grupo Telegram e a gente se vê aí muito em breve para mais análises. Então um abraço e a gente se vê em breve. Tchau!